Gente, muito bom. O projeto de rua busca madeiras nas ruas para fabricar móveis. Em sua jornada, conheceu e criou relações com catadores de materiais recicláveis. São profissionais muito importantes na nossa vida. Para o Circuito Lab Santista, é, ele abriu as portas da sua casa para esses trabalhadores e realizou com eles uma oficina de construção de um PUF com a madeira recolhida. Ele, no caso, é o de rua. Mas quem vai subir é com vocês, os catadores Paulo e Dagoberto, do projeto Puff de Rua. Quem vai começar a falar? É, boa noite. Vou sentar porque meu nervo ciático está atacado, excesso de carga. Esse aqui é o nosso logo, tá? É, me chamo Paulo. De rua há seis anos. É, e assim. É velho, é, é, é, é, é. Eu pensei que minha voz estava dando para o pessoal ouvir. Ah, som. Bom, legal. É, obrigado. <risos> Bom, como eu falei, eu me chamo Paulo, tá? em situação de rua há seis anos, tá? Por conta de jogadição e... e partilha, eu esqueço, que eu penso que eu estou com a lapela, gente. Desculpa aí. Então, dentro dessa condição aí, eu vou falar um pouquinho um mínimo, assim, porque a gente tem um tempo aí, né? Mais interessante é o vídeo, que vocês vão estar vendo aí. Ah, desse pouco tempo aí de morar, né? E ter residência, eu estudei um pouquinho aí até o segundo ano de artes plásticas, sou técnico em desenho, artista publicitário, já fui bancário, já trabalhei em plataforma, na área de pintura industrial. tá? Hoje, por conta dessa situação também, assim, eu posso considerar o Total Flex. Álcool, gasolina, tabaco, o que vem, tá, tá dentro, tá? Hoje eu trabalho como catador, praticamente, mas também não deixo de fazer minhas plaquinhas, né, da Goberto. Faço algumas coisas. Ah, esse aqui é o um amigo da Goberto também, que trabalha junto comigo, tá? Em cima disso daí, eu, eu conheci o amigo Diego, que deve estar tá por aí em algum lugar, que é autor aí desse projeto, me ensinou a fazer esse... É que é puff, né, feito de MDF que é essa madeira aí que vive aí jogada aí pelos cantos aí, o cara desmonta o guarda-roupa e vai lá fazer a fogueira polui pra caralho, né, polui bastante criador de lacraia sabia que isso aqui é criador de lacraia ele é úmido, ele é uma merda, né bom, no mais que eu posso falar aí acho que quase tudo que tá aqui, ó por aqui eu já, eu já passei um pouco onde eu posso chegar aí, Dagoberto? Fala aí. Você é meio tímido, né? Canhado, né? Bom, quer falar? Quer falar um pouco? Quer falar um pouco? Muito boa noite para vocês. É, eu queria falar sobre esse projeto, que é um projeto lindo, tem nos ajudado, não só a nós, mas a muita gente. É, eu queria falar sobre um, um pouquinho sobre mim. Eu, eu fui usuário de droga. Não queria falar sobre isso, há 26 anos, e depois que eu conheci esse projeto, minha vida mudou e mudou radicalmente. Porque é, assim, mudou assim a autoestima. Eu comecei, ó, eu morava na rua, hoje eu não moro mais na rua. Hoje eu tenho uma casa para morar. Eu aluguei uma casa. Hoje eu posso dizer que eu não sou mais um morador de rua. Então, é, o morador de rua às vezes é discriminado, é assim, julgado, é como se fosse um ladrão, como se fosse. Viver como marginal. E nós não somos assim. É só investir em nós. Só investir. Como esse projeto tem investido na minha vida. Muitos aí estão julgados aí. E não conhecem esse projeto. Não conhecem, não sabem o que as pessoas podem fazer pela gente. Eu sei o que fizeram por mim. Eu sei o quanto eu fui ajudado. Então eu não posso desprezar isso. Oh, eu estou aqui, eu não, não tenho o que falar para vocês. Eu não, não, eu não, sabe? Mas é, a rua me ensinou que eu não posso mais viver na rua. Eu tenho que encaminhar um projeto de especialização. Assim, eu tenho que me especializar em alguma coisa. E esse projeto me mostrou que trabalhar com isso aqui, ó. Puf! Isso aqui. E com outras madeiras, com outros trabalhos, eu posso levar uma vida digna e feliz. Feliz com a sociedade. É, o tempo nosso aqui é curto, entendeu? E acho que assim, o vídeo vai mostrar um pouco do trabalho, tá? Quero agradecer, primeiramente, ao cara lá de cima, que é o, é o cara. Não adianta o Roberto Carlos falar que é o cara. Diego, parceirão aí, ó, que tá ajudando pra caralho, entendeu? Tá ajudando pra caralho. A minha mãe, que me concebeu, que já não está aqui. E a, essa plateia aí, ó, que tá dando atenção para nós. Aí VJ, roda! Valeu amigo. Tá sem som o vídeo, tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Tô fazendo perguntas tal. Tu vê a comunidade se juntando é, e aprendendo um pouco, né? E eles agora entendem que podem fazer essa diferença também. Eu tenho muita madeira em casa, aí eu fiquei pensando, como que eu poderia pegar essas madeiras e transformar em alguma coisa útil, assim, pra mim mesmo? A questão da madeira pra mim era é novidade, assim, eu nunca tinha tido essa experiência. Sim, eu acho que é a essência. Sabe, só de você ver a forma, modelar, isso é, é muito bom. Acordo maré, do cachoeira Embaixo só doce queria já tentar fazer uma oficina para aproximar ainda mais do que eu fazia para tentar com isso ver o interesse, ver como é que fica essa conexão, para a gente tentar fazer um curso e aí que veio a ideia da oficina, de fazer uma coisa coletiva com os catadores, com os moradores do bairro e tentar multiplicar essa coisa de usar a madeira também, né? de trabalhar com a madeira e madeira reutilizada, ver como é possível Misturo sólido a oficina, assim, começou muito orgânico, assim, foi de uma forma que eu queria, quando eu ia buscar as madeiras, eu percebi que eu estava acompanhado de uma galera ali, tentando eu percebi que com isso eu conseguia fazer com que aquelas pessoas que estavam ali podiam me ajudar. Até de repente treinar, capacitar a galera para pegar as madeiras que eu pegava e que para eles não tem valor nenhum. E foi daí que eu comecei a trocar uma ideia, fui me aproximando, fui vendo o que dava para fazer, o que não dava. E aí eles também procedendo, a gente foi feito um processo bem longo até conseguir capacitar eles para achar essas madeiras. E aí desde então eu comecei a remunerar eles, a dar uma grana por cada madeira que eles. Traziam pra mim, Eu Vou pegar toda essa ideia de sustentabilidade, não só de materiais, mas de vidas também, de pessoas. Eu não imaginava, velho. Eu não imaginava que o aglomerado ia estar tá montando isso daí. Embaixo sou doce, em cima salgada, meu músculo músculo me enche de areia e fico limpeza debaixo da E a taxa muito legal e importante. Vou realizar a madeira reciclável e as pessoas que recolhem ele. Viu? O chá no nascente lava porra toda. Camarezinha combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolida na sua boca. Eu vou pingar em quem a me amigo frio, viu? Tio! Aprendi a fazer um puff. Porra, cara, eu quero aprender a fazer uma mesa, cara. Entendeu? De repente uma. Olha, sabe o que eu estou pensando, cara? Eu já estudava um pouquinho na né, área de artes estou pensando em fazer design de móveis. É só sair da rua, hein, pastor?